O Edu falando, ser magro proporciona uma autoliderança e responsabilidade, sim. Uh, inclusive, um dos sabotadores do emagrecimento é isso, assumir responsabilidades. O gordinho não gosta muito de assumir responsabilidades. A pessoa obesa ela tem um perfil mais infantilizado, vejam bem. Deixando bem claro, isso não é julgamento, é comportamento. Peguem pessoas magras e vejam como elas se comportam. Pessoas sobrepeso, vejam como elas se comportam diante a decisões. Elas evitam tomar decisões, tá? Então, ser magro é desafiador. Exige autoliderança, sim. Exige responsabilidade, sim. exige maior compromisso, sim. Exige muita ação. Porque o que é o metabolismo acelerado? É a pessoa que vai e faz, né? Ela, como propriamente o metabolismo já diz, é acelerada. Ela tem mais atitude. O metabolismo lento é aquele que eu observo, eu tô aqui, aí eu vejo que caiu um copo lá na frente. Aí eu falo, quando eu levantar, eu pego o copo. E continuo fazendo o que eu tava fazendo, assistindo o filme. O magro, não. Ele vê o copo cair, ele já levanta, já pega o copo, volta e assiste o filme. Então, a título de conhecimento. Estudem pessoas magras e pessoas gordinhas. Vejam quais são as diferenças de comportamento, de atitude, de crenças. Quais são os ambientes que eles mais transitam. Quais são as habilidades de cada um. Percebam tudo isso.